Olá, estamos com mais um programa Dicas de Saúde e o nosso programa hoje está mais que especial para você, seguidor do Rio Mafra Mix. Hoje o nosso assunto, vamos falar sobre disfagia e o que é disfagia. Então, para contar para vocês sobre esse assunto mais que interessante, sobre a nossa deglutição o ato de nós engolirmos os alimentos, eu trouxe uma especialista, a fonodióloga Raquel Guidotti Lemos, que é especialista em disfagia. E aí ela vai contar para nós um pouquinho mais o que é essa disfagia. Olá, Raquel, seja bem-vinda no nosso programa. E eu gostaria de perguntar para você o que, que é disfagia. Olá, então... A disfagia é a dificuldade que qualquer pessoa tem, desde que nasce até a vida adulta, até a terceira idade, é de engolir tanto a saliva quanto os alimentos. Os alimentos em qualquer consistência, é líquido, pastoso, sólido, entendeu? A dificuldade dele chegar da boca do trajeto do, desse né, alimento, enfim, da boca até o estômago. Uh, Raquel, e o que causa essa disfagia, essa dificuldade em deglutir? As causas elas podem ser muitas, né? Ela tem algumas divisões. A gente pode dizer que elas, é, elas têm origem neurológica. É, um traumatismo crânioencefálico, por exemplo, pode levar à disfagia. Uma paralisia cerebral pode levar à disfagia. É, uma doença de Parkinson, um mal de Alzheimer, é, algumas outras doenças, assim, de algumas síndromes também, podem levar a essa dificuldade, certo? É, temos as causas psicogênicas, né? tem causas mecânicas. O que seriam causas, causas mecânicas? Uma simples afta pode nos alterar, pode nos dar essa dificuldade. Né? É, da, da, no caso seria daí, eu poderia até estar falando das fases da disfagia, deixa eu só concluir a tua pergunta. Então, um, uma, uma prótese mal adaptada, um câncer de boca, de laringe, né, de esôfago, uma doença, uma, por exemplo, uma, um osteofito, que seria o bico de papagaio, porque daí ele vai ocorrer um estreitamento ali do canal do esôfago, onde passa o alimento... Né? coisas mas, alguns medicamentos alguns medicamentos também podem causar a disfagia são inúmeras as causas e quais são os sinais de disfagia que uma pessoa pode apresentar ah muito importante uma pessoa que apresente é, tosse e engasgos durante ou logo após comer ou beber é um sintoma Bem importante, né? Não é uma vez ou outras, né com uma frequência maior. É uma perda de peso súbita, assim, ah, não estou fazendo dieta, não aconteceu nada, não estou fazendo nenhum tratamento, estou comendo bem, porém estou emagrecendo muito, né? É, sensação de comida parada na garganta, eles têm a sensação que a comida não desce. Dor ao deglutir, que a gente chama de odinofagia, né? São alguns sinais que nos nos indicam que alguma coisa não vai bem. E, Raquel, é, para esses casos, assim, como a gente resolveria essa disfagia? Quais são os cuidados que a gente precisaria ter? Como resolver esse problema? Bom, primeira coisa, né? <risos> Procurar um médico, né? um otorrinolaringologista, é, um neurologista, né? um clínico geral. O geriatra, porque normalmente a disfagia, ela dá, não, não é normalmente, mas ela ocorre com uma maior frequência na idade adulta, na terceira idade, né? O que a gente chama até de presbifagia, que é, a, é o mais comum de acontecer. E após uma avaliação médica, né? Do geriatra, do otorrino, como eu falei, né? Enfim, é, procurar o acompanhamento de um fonoaudiólogo. que nós somos os profissionais, assim, capacitados a trabalhar essa musculatura, né? É, que... Raquel, nessa mesma pergunta, eu te coloco o seguinte, por exemplo, aquelas pessoas idosas, né, que estão há muito tempo usando uma sonda nasoenteral, enteral uma nasogástrica, para receber o alimento por sonda. Para retirar essa sonda, para ver se o paciente é, vai poder se alimentar via oral, precisa fazer uma avaliação com o fono primeiro, né, para ele avaliar, é isso? Isso, isso. Porque assim, a pessoa que não consegue se alimentar via oral, por alguma dessas causas, às vezes são causas momentâneas, são por momentos pequenos, né? É, elas têm que ter uma via alternativa de alimentação. Né? Então, uma sonda orogástrica quando passa pela boca, nasogástrica que vai passar pelo nariz, naso-enteral, é, não pode ir pro estômago, vai jejunostomia, gastrostomia, ah, não, a gastro vai né, direto no estômago. Enfim, tem várias, é, é, várias opções é, alternativas quando a pessoa não pode se alimentar via oral, né? E pra gente... Tanto para colocar essa alimentação via oral, quanto para retirar essa alimentação do paciente, o ideal é passar por uma avaliação do fonoaudiólogo, que é o trabalho que a gente faz no hospital, principalmente. Né? É, e pacientes que também usam essas sondas em casa, é antes, né, da, da, às vezes o paciente ah, já está muito tempo com a sonda, às vezes já está engolindo melhor água... Então, para ser retirado também, ele pode passar por uma avaliação no seu domicílio mesmo para poder é, retirar essa sonda. É, não só pode sonda. como deve, né? Porque, assim, se foi colocada é porque ele não tinha condições de. E agora? Será que já tem condições de alimentar-se via oral? Então, é muito importante que não passar basta pela avaliação. Só retirar essa sonda do paciente, né? Do não, paciente que é. está em casa ali. E ainda quando entra uma, a questão da equipe multidisciplinar... É, as, nem sempre uma sonda, de né, uma via alternativa de alimentação é só é, ocasionada pela disfagia, é só necessária por causa da disfagia. Às vezes ela vem como um suporte nutricional, então aí precisa da avaliação do nutricionista. Né? Tem pacientes que podem é, é, usar a sonda, né, ou, ou a castro direto, ou enfim, todos os, os tipos que tem, né? é, e ainda assim se alimentar via oral. E a gente tem que avaliar essas consistências. Ah, ele pode comer o quê? Né? Ah, ele pode comer só pastoso, ou ele pode comer só... só li... Porque, por exemplo, oh, oh, deixa eu explicar uma coisinha assim, ó. Por que que a gente afoga? Vamos falar o afoga, que é o termo mais, né? Por que que a gente engasga? A nossa via é, de entrada, tanto do ar quanto da comida, do líquido, né? É a mesma. Eu costumo brincar falando assim, a gente tem um caninho no pescoço. Nesse caninho passa o ar e passa o alimento ou o líquido. E ele se divide. Ele vai levar o ar para os pulmões e o alimento para o estômago. O, que, que, o que, que é a função primordial da nossa laringe? É respiratória. Porque quando o ser humano nasce, a primeira coisa que ele faz é levar o tapinha, né? Entrou. Entrou o ar. Então, por que, que a gente afoga? Porque a gente quer respirar junto. E se a gente quer respirar junto, não vai dar certo. Ou come, ou respira. O nosso organismo, é, por exemplo, é, ele está preparado, então a primeira coisa é respirar. Entrou ar e comida, ele vai abrir só o canal do ar e a comida vai tomar o caminho errado. Né? É, posso explicar um pouquinho das fases da deglutição aqui? Uhum. que daí eu acho que entra bastante nessa questão. Então, assim... É, comida, as fases, né? Ela começa assim até antes de uma pré-preparatória oral. São os cheiros, os barulhos, as lembranças, as memórias, porque comer é um ato assim que existe desde os primórdios, né? E ele sempre nos traz muitas lembranças boas, nos, nos traz memórias afetivas, porque sentar à mesa para comer o macarrão que a minha avó fazia, é, para sentar com a minha amiga para um bate-papo, né? Então, é muito importante a alimentação, principalmente na nossa cultura. Então, a fase pré-preparatória seria isso, a gente preparar os utensílios, colocar uma mesa bonita, mesmo que seja para liquidificar a comida do nosso paciente. Aí, a fase preparatória oral... É depurar o alimento, é captar esse alimento, é conseguir mastigar esse alimento, é conseguir pulverizar, triturar, fazer tudo o que tem que fazer dentro da boca. Para isso, a gente precisa de uma prótese bem adaptada, não ter atas na boca, que daí é que entra lá o que eu falei anteriormente de uma das causas né, da disfagia, que seria a disfagia oral. Uhum. Só acontece na boca. Uma criança com paralisia cerebral, disfagia oral, normalmente, nem sempre ele vai ter uma disfagia faríngea, nem sempre ele tem risco de broncospirar. Ele só tem uma dificuldade de manipular o alimento. Aí depois nós temos a fase é, que o nosso alimento vai ser, é, vamos falar assim, ejetado, né? Propulso, é, é, empurrado, então, para dentro da cavidade oral. É aí que o nosso palato mole e se eleva, fechando a nossa naso faringe, fazendo com que não ocorra um refluxo nasal, ou seja, que não volte comida. Porque cavidade oral e nasal... Lá atrás é tudo junto, né? Então, o nosso palato mole fechou toda essa questão de musculatura. Por isso que na idade, lá na terceira idade, é mais difícil, porque a nossa musculatura toda vai caindo, né? E aí, então, esse alimento vai ser propulsionado e aí ele tem que tomar. O que que acontece? A nossa laringe eleva... Aí, daí pra frente, a fase já não é mais é, voluntária, são fases involuntárias. Quando o nosso alimento chegou na faringe, já não, não controlamos mais, né? Claro, só se a gente provocar, E aí, né? então, precisa entrar o profissional para poder orientar. Isso, essa musculatura eleva, fechando o, o, o canal que vai passar o ar pro pulmão. E a comida passa por cima ali, no caso, por trás, né? E vai o nosso esôfago e estômago. Se a gente tem, por exemplo, ali um estreitamento ali de cervical, né, os osteofitos, alguma coisa assim, estreita o nosso esôfago e a comida passa com dificuldade. Aí seria mais fácil uma comida líquida. Por isso que nem sempre quem tem disfagia é proibido líquido. Depende qual é a disfagia desse paciente. Às vezes o paciente fez uma cirurgia de cabeça e pescoço, ele precisa de um câncer, ele vai precisar ou tem uma queimadura e tal, ele vai precisar de comer uma comida líquida. Daí ele pode comer uma gelatina que eu brigo tanto no hospital que não é para dar gelatina, né? Mas não é para dar uma gelatina porque ela vira líquida e normalmente o nosso paciente não pode tomar um líquido. Por que que a gente foca com o canudo? Né? Não é que todo mundo tá proibido de usar canudo para tomar um líquido, mas quando a gente suga o líquido no canudo, o que que a gente faz? Vem o ar junto. E quando vem o ar, o que que acontece? O nosso canal, que deveria fechar, né, a nossa laringe eleva e piglote fecha, protegendo A nossa via aérea superior não vai acontecer isso, porque daí ela vai ficar aberta e o líquido vai passar e a gente bronco aspira. Dependendo da quantidade que a gente bronco aspirar, é uma pneumonia, é uma das causas, né? Pneumonia aspirativa que pode nos levar à morte. Uhum. E assim, é, quais as consequências da disfagia, Raquel? Que seria ali, finalizando, né? Olha, as consequências, elas são assim: ó, é, é, uma perda. É, eu falo assim, o principal é a perda desse prazer, né? Do prazer da gente se alimentar. É, ah, eu vou comemorar teu aniversário. Quando eu vou na pizzaria? Ah, eu não vou. Eu não vou porque eu me afogo, porque eu me engasgo, porque eu demoro para comer, porque as pessoas vão ficar vendo eu passar comida para cá, passar comida para lá, e, e, e aí eu não vou. né? Então leva ao isolamento social, perda de peso também né? Então, são... Por isso que, assim, quando a pessoa observar que tem algum problema na sua deglutição, né? Procura um médico, né? E esse médico, ele vai estar orientando a procurar um médico, é, né, fonodiólogo, para poder estar melhorando essa deglutição desta pessoa. E eu gostaria que você... Deixasse uma mensagem para nós, né? E para os seguidores aí do Rio Mafra Mix, falando que no dia uhum. uh, 20 de março é o Dia Nacional de Atenção à Disfagia. E aqui uh, a gente tem alguns cuidados, né, Raquel? Que você engasga, apresenta algum desses sintomas. Quais seriam esses sintomas, Raquel? Então, né? foi o que eu coloquei ali. Nessa, nessa semana que a gente é, está é, aí... Esse trabalho aqui é, é o nono ano. Né, da, deste trabalho de, de o Dia Nacional de Atenção à Disfagia, até vou deixar assim, né, para o pessoal dando uma olhadinha, que é comemorado no dia 20 de março, domingo agora. Ele é um trabalho a nível nacional, né, atenção nacional. E então várias redes sociais a gente já está colocando os trabalhos, todos os fonoaudiólogos que estão participando deste trabalho. Nós estamos, eu trabalho na, na no posto eh, municipal aqui de Rio Negro, no, no posto é, é, José Kraeski, né, é, na Tia Polônia, há 20 anos, <risos> e trabalho no Hospital São Vicente de Paulo. Então, em todos esses locais, nós estamos fazendo um tipo de trabalho, palestras... Né? Ali na escola trabalha com as crianças, na hora da refeição, eles montando os alimentos dele, fazendo desenhos, enfim. Lá no hospital nós vamos ter é, algumas realizações também, conversar com, toda, com o pessoal da equipe, né? É, de estar orientando é, bem, a, vou falar assim, a minha área, né? Que é a área da fonoaudiologia, porque nós trabalhamos em equipe e todo mundo sabe de todos... Mas sabe, por, né? todas as equipes sabem, eu sei um pouquinho da tua área, tu sabe um pouquinho da minha, mas assim, nada melhor do que a gente mesmo para explicar o nosso trabalho para os nossos colegas, né? Para a gente estar tá, é, divulgando, divulgando isso, assim, para, que as, para que as pessoas cada vez menos sofram com, disfag... com as consequências né? com que a disfagia nos traz. Então, assim, eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos seguidores, aquelas pessoas, é, filhos, né, é, pais que é, podem estar observando algum problema com a deglutição do seu familiar, que procurem os profissionais, procurem o médico, procurem o fonodiólogo, né, para estar orientando, né, Raquel, sobre os cuidados que precisa a, a pessoa ter para não se afogar. Então, gostaria que você deixasse essa sua mensagem para os nossos seguidores aí do programa Dicas de Saúde e Rio Máforo Mix. Pois então. Então, a minha mensagem é assim, ó, pessoas, todas as pessoas, né? Não deixem de observar o seu familiar, o seu pai, a sua mãe, o seu filho, o seu amigo, o seu vizinho. Não deixe de conviver muito menos de aproveitar os momentos que a gente tem em família, que a gente tem é, com os amigos, com os colegas, né? E para finalizar, arrume uma mesa bem bonita, mesmo que seja para fazer aquela comidinha batida, porque o meu pai, o meu avô só pode comer aquela comidinha batida. Bate um um arroz, papinha junto com o feijão, mas do lado põe uma cenoura, do outro lado a carne. Não bate tudo junto num lugar só. Faz aquele prato bonito, porque a gente come com os olhos. E para finalizar, o que eu acho muito importante, não deixe para comer amanhã o que a gente pode comer hoje. Fiquem bem. Muito obrigada pela oportunidade. Eu agradeço a sua presença aqui no nosso programa Dicas de Saúde. Falando um pouquinho aí, comemorando essa data muito especial aí que todas as instituições estão comemorando, né, que é o dia 20 de março, dia nacional da disfagia. Então a gente pode ajudar muitas pessoas aí, você que ouviu o nosso programa pode estar ajudando a muitas pessoas da sua família. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus, até a semana que vem com mais um programa Dicas de Saúde, preparado com muito amor para você, seguidor do Rio Mafra Mix.